E moleque, olha isso, mano. Tá muito parecido. Cê é louco, mano. Tá muito parecido com Minecraft Java. primeiramente você vai estar tá clicando aí no link da descrição mano vai estar tá vindo aqui quando você baixar vai ter duas texturas você baixar as duas aí mano você vai estar tá vindo aqui mano vai estar tá java aí se ativa e tem invisível e e controle se ativa beleza aí você sai aqui lembrando que tá disponível para todas as versões só que tem um problema é esse problema falar, ó que o fundo tá 14. eu não achei para um, um 16 mas vou tentar achar aí quem sabe eu faço um segundo vídeo que aqui você consegue ver que tá igualzinho você pode vir aqui ó tá vendo aqui novas o Helms aqui só que isso aqui eu acho que não existe no Minecraft de perceber aqui com definições que na verdade opções tá totalmente igual mas só tem alguns bugzinhos. Que é meio bugado. Aqui ó, tem a parte de de gráficos. Aqui dá de fazer várias coisas. Aqui ó, você pode mexer. Foram as melhores. Isso, isso aqui veio da 1,16, eu acho. Perfil: Isso aqui não é coisinha. Armazenamento: É os coisas que você tem. Acessibilidade: Idioma, Pacote de Recursos. Que é as, as, as coisas ali agora o importante é isso aqui mano antes de começar o real o real tutorial deixa seu like embaixo se inscreve beleza é quem jogar mano tem alguns modos aqui que eu uso para gravar essa parte que não, não conta beleza se eu achar para 1.16 ali com esse fundo ali para 1.16 eu falo para vocês colocando no Cri, criativo mundo super plano dificuldade aqui opções avançadas aqui tem tudo que você pode fazer blá blá blá isso aqui isso aqui eu é não sei o que deixa eu ver What? do nada beleza vocês acabaram Ai, de bom... ver aí mano e velho olha isso mano mano tá muito igualzinho só a diferença é que tem aquele bonequinho ali mas pode tirar é muito fácil só você vem aqui em opções vamos esperar aqui tudo você vem aqui opções de vídeos aí vai estar tá aqui boneco de papel aí se o seu tiver aparecendo se ele liga isso aqui que vai sumir ó ele aparece quando você fica no shift e agora sumiu e mano é, calma o vídeo não acabou ainda tá bom e galera não é só a barra de inventário que fica igual não galera ó olha aqui ó quebra no bloco não tem nada a ver mais ó vou colocar aqui no inventário e se liga mano tá igualzinho o é, toque na 1.16.40 e tem já os itens de netherite, coisa então, Ó, aqui ó, netherite. E mano, você pode. Isso aqui é muito legal. Porque é, Eu já trouxe um vídeo desse, porém no vídeo não tava expandindo os botões que muita gente pediu. Depois que eu terminei de gravar, eu fiquei realmente triste. Aí é por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, beleza. Deixa eu quebrar isso aqui e jogar fora. Beleza, vamos pegar aqui a caça de netherite. É, feitoral Peitoral de netherite. Criativo. Uhum. Vamos pegar aqui tudo que nós puder. Vou pegar isso aqui, espada. E mano, o vizinho no cala a boca é de. Não posso falar o nome porque senão YouTube de YouTube da merda aí no meu canal. Mas porém, Olha isso. Vou colocar aqui no Survival para vocês verem também. Olha aqui, galera, no Survival é igualzinho, mano. É igualzinho, mano. Você pode enganar alguém se puder Você não engana muito porque algumas coisas Não é totalmente parecida Não vou dizer que é 100% Eu não vou dizer que é 100% Mas é 50% Vamos tentar dizer Tem a aba aqui de criar itens Que é bem igual E tem um slime me atacando Eu não vou morrer com um slime é oh, maravilha mano e o maior ele só você só não vai ficar tão parecido se você jogar na beta galera eu recomendo você jogar na oficial porque na oficial não aparece aquele negócio ali em cima então vai ficar bem mais parecido mano você é louco é muito da hora e galera se você tira a textura java aí o mano o seu jogo também fica é parecido porém é, se você tira a textura java aí o mano tipo Fica seu jogo normal, fica o bedrock, só que tira os botões e fica muito da hora, mano. eu curti bastante aqui, mano. E, véi, se eu achar atualizada, eu trago no canal. E se, se por acaso eu achar enquanto eu edito, eu coloco na descrição, beleza? Mas é isso, né, galera? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Olha isso, mano. Tá muito parecido. Cê é louco, mano. Tá muito parecido com o Minecraft. Mas é isso, mano. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu, valeu e uh, uh, uh, uh. ui vamos matar slime hein? vem para porrada vem para porrada vem para porrada caraca ah, caramba caramba ah, sai ah chega chega chega chega de tudo lá bateu aqui bateu aqui bateu aqui e é isso